Ah, beleza, meu nome é meu Tô, ó começar o vídeo, vai, vai lá, clica gostei aí e se inscreve para não perder nenhuma notificação que sempre vai ter novidade aqui no canal. do meu cachorro? É nóis! E aí, como é que vocês estão? Salve, salve no próximo daí, cachorro! É nóis, porra! Mano! Quem me acompanha no Instagram sabe que eu deixei lá a enquete desafios ou de sempre, então vocês escolheram desafios. Então, você aí que não me acompanha no meu Instagram, vou tá me deixando um link aqui ah, Pra você estar respondendo deixando sua pergunta, seu desafio ou sugestão pro próximo vídeo, demorou? Chega lá no meu Instagram, deixa é esse que tá aparecendo aqui embaixo, demorou? Nossa, porra! Também, mano, eu já queria mandar um salve pro Tio Regento, <risos> pro canal Yuri Santos, pro canal Micael Santos PDA, pro canal Aprendendo com Karina Vou deixar o link aí de vocês tudo aí na descrição aqui embaixo, demorou, cachorro? então vai lá se inscreve deixa aquele like e aquele vídeo que vai dar aquela moral hein então mano já que vai ser desafio né vocês pediram para cá próximo desafio aqui que vai começar a partir de agora hein mano se não aparecer o um nome aqui embaixo e o desafio é porque realmente não deu para tirar print ou guardar a imagem e cortar então já sabe quem mandou e você que mandou já sabe quem é você então é isso aí é nós Bora pro vídeo. Joe! Primeiro desafio que é o do Gabriel Santos: Tirar Pimenta do Reino em Borra. Então, bora! Bora! caralho! Que não é muito doido! Não é muito doido! Aí, focou. <risos> tá porra, coloquei demais! Adão. Você que tá assistindo esse vídeo, por favor, não faça isso em casa, não quero incentivar ninguém. Isso aqui é só zoeira, então tudo que tiver aqui leve na zoeira por favor, demorou? Responsabilidade de vocês, hein? Já não é minha. Então como vocês já estão vendo aqui, ó, sem corte, sem corte no vídeo pra não falar que eu tô mentindo. Bora, né? Ah vem não dá. <risos> Pera. Ah, não vai dar tempo pra gente se recuperar Eu acho Então era era pro segundo desafio Desafio do Pio Uranto Tango Te desafio a quebrar um ovo com uma mão Pra quem não entendeu a lógica desse desafio é, Você deve tá estar imaginando aqui Quebrar um ovo deve ser uma molezinha, um ovo com a mão, mas não é assim, tá ligado? Você pega o ovo, você não tenta quebrar assim, é assim, tá ligado? Vamos lá pra fora e tentar quebrar essa porra, eu vou gravar aqui pra vocês. O ovo é esse aqui, então a gente vai tentar quebrar agora. Então a gente pega aqui, vamos embora. caralho, você quer ver essa porra, velho? Não dá, véi. É, é, é, é, realmente, é, é, é difícil de se quebrar. Negativo, negativo. todas não é... Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Caralho, tá chegando tudo bem! Ai, viado! Eu vou virar uma super saiadinha aqui constrói fibra, caralho! Vem, porra. Super porra! Hora do show, porra! Porra. O que, que você quer, moço? Não vai dar não. Que não vai dar, Como vai dar essa porra! Não dá, velho. Não dá. Mano, esse desafio é da Ana Paula. Então, parabéns, Ana Paula, por mandar esse desafio aqui, ó. Os três ovos. E hoje eu vou estar tá cumprindo o seu desafio, hein? Tá aqui, mano, três ovos. E a gente vai tentar engolir esses três ovos cruz, mano. Né? Então, mano, primeiramente a gente vai pegar um copo, tá? Pode ser o, o copo do, do bar ser seu tio. Se você quiser, já tomar um cachaça que já fica bom. Bora pro desafio, aqui tá o copo, aqui os três ovos, então a gente vai quebrar um por um e tentar engolir um de cada vez. Ai! Uhum. Hum. Só dá um <risos> arrepiãozinho Bora pro segundo ovo Aqui tá o terceiro O primeiro já foi tomar que maravilhoso se você não der like mano Eu quase morri cheirando pimenta em pó Comendo três ovos frutos, tentando quebrar um ovo com uma mão, ainda desperdiçando um. Então se você não der like, vai tomar no seu. Só bora. Nossa, esse aqui parece que tá mais... sacar, sacado, sacar do sacado. Bora, caralho! Hein? Essa é a primeira parte A pior parte é essa geminha aqui ó. A pior parte é essa geminha Porque ela é muito um... esquisita mano. Bora lá Só falta um, só falta um Mas não um só, não um só ó. Se você não der é like Vamos lá, vamos compartilhar Vamos Bora, Bora Bora Ora, rapaz. Aqui. Vamos lá. E vamos É salgado, mano, hein Quarto desafio do Rafa Megalop te desafio a comer uma colher de molho de pimenta. Bora tentar tá comer uma colher dessa pimenta aqui. Que a gente vai fazer o desafio, hein? E só bora, mano, só bora. Porque hoje aqui nós estamos aqui, rádio core, E vamos colocar aqui, ó, uma colher. Uma colher inteira mano ó oh, ó oh, tá tremendo já ó sim ó ah porra fiz merda ah, ah não mano meu deus aqui ó oh, o colher de molho de pimenta dela até derramou aqui ó oh. ah mano porra um dois três vai Ah. Ah, tá porra. Vamos lá, é a assim gente que sobrou Porque é, é, é justo, mas é justo Bora! Ah. Desafio da Juliana Rocha Te desafio a comer uma cebola inteira Crua, mano Então, só bora, só bora, mano Porque hoje nós tá hardcore aqui Porra, só... oh, não tá hardcore, hein? essa aqui é a cebola que a gente vai usar para comer crua e já que nossa boca já nossa nossa boca já que a minha boca já tá ardendo então a gente já vai comer a cebola porque eu sei que cebola a gente vai bater chegar mais perto para vocês aqui nossa cebola e vamos tentar comer ela inteira hein? vamos lá vamos lá um dois três bora pro desafio hum. O dá vocês estão fazendo aí? A gente só deu mordida só. Então, porra, ela tá mordida nesse negócio aqui que tem tudo muito bem. Ó, aí tá aí. Ó, ó. Ah, agora, porra. Ah! Mordida, a gente vai comer isso aqui tudo. Então, enquanto a gente não terminar de comer isso aqui, esse vídeo aqui não vai terminar. 快點 Desceu porra, desceu, eu tô chorando pra caralho. Olha meu olho, você é louco, mano. Em três ovos. Já, te, já tentei quebrar o ovo com a mão, Comer a cebola, cora, só ficou miolinho, só ficou um miolinho. E ainda tem que quebrar um ovo com a mão só, comer uma coisa, de meu Deus. Então já deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal não perca nenhuma novidade. Porque vai estar sempre saindo novidade aqui no canal, demorou? E já se inscreve no canal dos Mano aí, eu deixei o link aqui na descrição. Assista meu último vídeo, desse esse card aqui no canto. Então, vai lá, assiste, deixa aquele like, compartilha que vai dar aquela moral, hein? E isso foi mais um vídeo com o Rafa Oliveira. E se você gostou, né, já sabe, deixa aquele like. E ó, vou estar deixando o um link da descrição aqui dos manos aqui, ó, do canal aqui. Vai lá, se inscreve, corre no link, deixa aquele like. Se inscreva também que vai dar aquela moral, hein? Tamo junto, deixa foda e até o próximo vídeo, hein? Falou, tchau!